Iago Oliveira falou E aí, dona bonita, quando vai agitar uma live de Free Fire com a dona Samira? Vocês acreditam que já me confundiram com a Samira Close quando eu tava em, em eventos? Tanto quando eu fui no BGS, quanto quando eu fui na CXXP Me pararam perguntando Ai, ah, você é a Samira Close? Você é a Samira Close? Não, eu não sou a Samira Close Teve uma pessoa que jurou que eu tava mentindo na cara dela <risos> A pessoa chegou, me parou assim Pera você é a Samira? Aí eu fiquei, tipo, <risos> não, não sou a Samira. ela ah, não, você é a Samira sim. Eu, não, não sou a Samira. Eu sou a Campi. Ela ficou sem acreditar. Ela ficou insistindo que eu era a Samira Close. E eu fiquei falando, não, não sou a Samira. Eu sou a Cabela. ai, desculpa, você é a cara da Samira. Tem certeza que você não é a Samira? Não sou a Samira, não, não sou a Samira. É, eu acho que é porque eu tava meio emo ali naquele dia. E. Não, mentira, é só porque eu sou uma pessoa é, com cabelo longo e barba e maquiagem. Aí devem pensar que, ai, ah, maquiagem e barba, Samira Close. <risos> não sou a Samira, gente. Sou apenas Cup. <risos> uma hora depois. Vini falou, Samira Close? Viu só? Viu só? Há algum tempinho atrás, Vini, eu tava falando que as pessoas me comparam com a Samira Close e que quando eu tava na BGS e na CCXP do ano passado, teve gente literalmente me confundindo com a Samira Close. <risos> Não sou a, a Samira Close. Não sou. Se a Samira Close quiser fazer um collab comigo, aceito, entretanto. <risos>